HORTELÃ, PARA QUE SERVE, COMO USAR E COMO FAZER O CHÁ A hortelã comum, conhecida cientificamente como menta espicata, é uma planta medicinal aromática com propriedades que ajudam a tratar problemas digestivos como má digestão, flatulência, enjôos ou vômitos, mas o hortelã também tem efeitos calmantes e expectorantes. Uma das principais utilizações do chá de hortelã é diminuir os gases intestinais, um ótimo remédio caseiro da flatulência, pois essa planta medicinal possui propriedades antiespasmóticas, diminuindo os movimentos do intestino e evitando a formação dos gases e a dor. Como Fazer o chá de hortelã. Para fazer o chá de hortelã, basta colocar 3 colheres de folhas secas de hortelã em 250 ml de água fervente e tampar por 5 minutos, coar e beber o chá entre 2 a 4 vezes ao longo do dia. Em alternativa as folhas frescas retiradas da planta também podem ser utilizadas. Além desse chá de hortelã para flatulência, é importante evitar ingerir alimentos que provocam gases como feijão, grão de bico, nabo, brócolis ou rabanete, por exemplo. Porém, além de chá, os benefícios dessa planta podem ser aproveitados de diversas formas, sendo utilizada como tempero na culinária, extrato seco ou como óleo essencial, ótimo para massagens e aromaterapia, para aliviar a dor de cabeça e musculares. Essa espécie de hortelã, também conhecida como hortelã verde, das hortas ou vulgar, tem as folhas mais grossas e arredondadas e é um dos tipos de menta, grupo da qual também faz parte a hortelã pimenta, que é mais ardida e tem as folhas compridas e finas. A hortelã é rica em vitaminas A e C e minerais como ferro, cálcio fósforo e potássio e possui principalmente propriedade antioxidantes e estimuladoras da imunidade. Assim, a hortelã serve para aliviar gases intestinais pois esta planta tem efeito antiespasmódico capaz de diminuir cólicas intestinais e alterações digestivas anti antiemético aliviando náuseas e vômitos facilitar a digestão e diminuir a azia por ativar a produção de bile e melhorar a função do sistema digestivo, ajudar a aliviar a febre principalmente quando associado com o gengibre pois estimula a circulação, combater a dor de cabeça por ser vasodilatador e capaz de ativar a circulação, diminuir sintomas de estresse, ansiedade e agitação por ter efeitos tranquilizantes. Agir como antisséptico capaz de dificultar o crescimento de bactérias e amebas no trato digestivo. Além disso, a hortelã serve para auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, pois contém ácido, ascórbico, mentol e tinol em sua composição, tendo uma ação expectorante e descongestionante. Tomar o chá de hortelã frequentemente melhora o funcionamento de todo o organismo. Ele pode ser utilizado como tempero e refeições de carne, como cabrito ou porco, e também aromatizando sopas ou até em sucos de fruta, como limão ou abacaxi, por exemplo. Como usar a hortelã em diferentes apresentações? Os benefícios da hortelã podem ser aproveitados na forma de folhas ou extratos secos para temperar alimentos e fazer chá. Confira algumas receitas sobre como fazer o chá de hortelã. Óleo essencial como forma de aromaterapia ou massagens relaxantes e revigorantes. Cápsulas para consumo diário de forma mais concentrada. Cosméticos para contribuir com seus efeitos revigorantes e antissépticos na pele. A dosagem usada em cada situação depende da forma do produto sendo especificada, sendo especificada no rótulo da embalagem ou caixa de instrução do fabricante e em caso de dúvida quanto ao uso deve-se consultar o médico antes a hortelã pode ser comprada em lojas de produtos naturais farmácias de manipulação ou feiras livres e além disso é possível adquirir uma muda em uma loja especializada em jardim para que ela possa ser cultivada em vasos em casa quem não deve usar? a hortelã deve ser evitada por pessoas com refluxo grave ou hernia de liato. Além de grávidas, mulheres que estejam amamentando e crianças com menos de 5 anos. Pois o mentol que constitui a hortelã pode causar falta de ar e asfixia. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.